Olá, meu amigo, minha amiga, me chamo Leonardo Torres. Estaremos juntos nas próximas aulas aqui no Treinando a Banca FCC Fundação Carlos Chagas. Vamos destrinchá-la, vamos detoná-la. A proposta é a seguinte, ó, vamos aqui resolver várias questões sofisticadas, várias questões porretas, várias questões atualíssimas da Banca Fundação Carlos Chagas sobre vários temas do direito administrativo, o mais importante ramo do direito público, que deixa lá os demais no chinelo. Bacana, né? Que Muito bem, humilde, humilde. E outro ponto importante, ó, vocês notaram o seguinte, que a FCC, a Fundação Carlos Chagas, sempre teve a pecha de Fundação Cupi e Cola. E realmente... No passado aí não tão longínquo, a maioria das questões da FCC eram questões que eram texto cru da lei e ganhou esse apelidinho aí, Fundação com picola. Mas se vocês notarem, isso mudou, as pessoas mudam e as bancas mudam também. Ou seja, hoje a FCC, ela traz questões, pelo menos aqui no Direito Administrativo, questões muito mais reflexivas, que fazem você, candidato, pensar. Principalmente casos problema. Então a banca, ela traz um caso concreto e... Você responderá à luz aqui do direito administrativo, beleza? Conte comigo, eu conto com você, o seu sucesso é o meu sucesso. Eu tenho certeza, ó, que você ingressará na administração pública pela porta da frente. E é só o começo, muitas coisas boas estão por vir. O limite, ó, o céu é o limite. Como já dizia o poeta, você é o Niemeyer, você é o arquiteto do seu próprio destino, beleza? Beleza? Fala um pouquinho sobre, sobre mim. Sou advogado, sou advogado, milito na área do Direito Público há mais de uma década e também há mais de uma década eu leciono o Direito Administrativo e a Ética Profissional na Advocacia para os coleguinhas que se preparam para o concurso público e também para os coleguinhas que se preparam para o temido exame de ordem. Muito bem. <coughs> Vamos lá, gente. Perdão pela tosse. É... E é uma tradição, não morre não, professor, vamos lá. E é uma tradição em minhas aulas, é, para que possamos conservar o hábito de termos bons hábitos. No início, sempre aqui iremos ler uma frase do bem, uma frase do dia. Vamos lá então, gente, frase do dia... Essa aqui eu gosto muito, ó. Vamos lá, frase do dia. Cadê você? Aqui, ó. Boa! Quando você acredita em algo, acredite até o fim. Não dê margem para nenhum tipo de dúvida. Walt Disney, né? O pai do Mickey, legal, bacana. É isso aí, né, gente? acreditar até o fim. E aproveitando gancho aqui os meus contatos para que os nobres colegas entrem em contato, mandem sugestões, críticas, mandem dúvidas. É, só não pode mandar boleto, né? eu já tenho os meus boletos lá em cima da, da geladeira, em, é, ao lado do pinguim e ao lado lá do filtro de barro. Boleto não pode e também não mandem vírus, tá, gente? Mas de resto, estou à disposição dos nobres colegas. Legal? Muito bem. Gente, tem aula de hoje eu preparei o quê? algumas questões da FCC, Fundação Carlos Chagas, sobre um tema clássico do direito administrativo. Tão clássico quanto o Pogobol Verde Roxo. Se você lembrou do Pogobol Verde Roxo, é porque você tem lá alguns carnavais. Se não lembrou, fique tranquilo, você não é flor da idade ainda. Mas enfim, tema clássico, questões de hoje, princípios constitucionais do direito administrativo. Só que antes aqui de encararmos as questões que eu preparei com muito carinho... Uma breve introdução, um breve introito, para que possamos aqui nos situar no planeta direito administrativo. Candidato, me diga uma coisa, uma pergunta, candidato. Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Hã? É. Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Sem, sempre que perguntarem a você em prova, ou numa prova mata-mata, ou numa discursiva, ou quem sabe no futuro, no exame oral, a natureza jurídica de algo, o que, que aquilo é para o direito? Então... Qual que é a natureza jurídica do direito administrativo? Digo, o que, que o direito administrativo é para o direito? Excelência, facho. O direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Teteia. O direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a administração pública. Legal. E o que é a administração pública? Majestade. A administração pública, o seu conceito, depende da perspectiva. Depende do critério que você adota. Veio comigo aqui, vamos relembrar aqueles conceitos de administração pública, já que ele é o foco do direito administrativo. Então, relembrando aqui, ó, vamos lá. Deixei prontinho, para otimizar o tempo. Conceitos de administração pública. Você, como candidato a cargos públicos, é, é fundamental que você tenha conceitos prontos. Dos mais simples aos mais sofisticados. Direito administrativo, última vez. Ramo do direito público interno que estuda a administração pública. A administração pública, o conceito, depende da perspectiva. Vamos lá, gente. ó. Conceito objetivo de administração pública. Conceito objetivo são as suas atividades. Sempre que a banca perguntar, o candidato, me diga qual que é o conceito objetivo de administração pública. Pois não, excelência. São as suas atividades. São quatro. Serviços públicos. O fomento é fomento é ajuda, incentivo, lá, por exemplo, programas sociais, minha casa minha vida, bolsa família, isso é fomento. Intervenção administrativa é o Estado intervindo na economia em prol do interesse público. É o presidente da República, por exemplo, aumentando a alíquota do imposto sobre cigarros para desestimular o consumo, já que eles fazem mal à saúde. É o Estado, querendo ou não, intervindo na economia com uma simples canetada. E qual que é a quarta atividade típica da administração que integra aqui o bojo do seu conceito objetivo? É o poder de polícia administrativa. Quarta atividade típica da administração é o poder de polícia administrativa. É o Estado reduzindo um direito individual em prol do coletivo. Por exemplo, o Estado obrigando que você, ao construir, respeite o limite máximo de três andares naquele bairro. Limitou o meu direito de proprietário em prol do interesse público, evitando um trânsito caótico, evitando o que? Danos ambientais. Então, a administração pública, no conceito objetivo, são as suas atividades. Serviço público, fomento, intervenção administrativa na economia e o poder de polícia. E cuidado, hein? As bancas e a FCC não é diferente, tem quase que um fetiche, quase que uma tara sexual por expressões sinônimas. Conceito objetivo ou conceito material ou funcional. Então, administração pública, conceito objetivo, material ou funcional. Pergunta, teacher, pergunta, faça a pergunta. É, dos três poderes do Estado, qual deles é o expert em administração pública? O poder executivo. É o poder executivo que nasceu para administrar, o especialista em administração pública, que administra com atividade fim, como atividade típica. Só que você sabe que os demais poderes, atipicamente, como atividade meio, também administram. Questão de prova hipotética. O direito administrativo pátrio somente, somente é, marca texto, é, sublinhado, é, itálico, negrito e entre aspas. O direito administrativo pátrio somente se preocupa em estudar a administração pública do poder executivo em conta atividade, fim. Certo ou errado? Errado, professor. Errado. O direito administrativo ele estuda a função administrativa dos três poderes e não só a do poder executivo, claro. E você sabe também que, sendo o direito uma ciência humana, normalmente uma expressão taxativa, exaustiva, que não dê margem a exceções, quase sempre tornará a questão incorreta, por exemplo, a expressão somente. Vamos lá, professor. O que é administração pública no conceito subjetivo? São a, na verdade, a sua estrutura. Sempre que a banca perguntar assim, candidato, me diga uma coisa. Última pergunta para que eu fique satisfeito, eu examinador, e para que você esteja aprovado, Nesse concurso público. Última pergunta. O que é administração pública num, numa perspectiva subjetiva? Excelência. É muito fácil. É a sua estrutura. Ó. A sua estrutura. Como que ela é estruturada? Por agentes públicos, órgãos públicos e entidades públicas. Agente público. Todo aquele que exerce uma função pública. Por exemplo, você que ocupa um cargo. Você é um servidor público. Legal. O órgão público é um centro de competências que é criado por lei para especializar a administração pública, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde. Legal. Órgão público, centro de competência, criado por lei, para especializar a administração pública e integra a sua estrutura. E as entidades públicas são aquelas pessoas jurídicas que têm autonomia financeira e administrativa e habitam a administração pública indireta. Autarquias, o IBAMA, por exemplo, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, empresas públicas, por exemplo, Correios... E sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil. É o conceito subjetivo de administração pública, sua estrutura. Agentes, órgãos e entidades públicas. Cuidado, hein? Conceito subjetivo, expressões sinônimas. Conceito formal ou orgânico. Formal ou orgânico. Me diga uma coisa. A autuação... Pela autarquia Ibama de uma empresa poluidora. Esta atividade, olha a dica, hein? esta atividade se insere no conceito ob ou subjetivo de administração pública. Poxa, isso é poder de polícia administrativa, né? Atuação de uma empresa poluidora, conceito objetivo. Isso é poder de polícia, uma atividade, poder de polícia administrativa, conceito objetivo. Legal. O analista ambiental do Ibama, conceito ob ou sub? Analista ambiental do Ibama é um agente público, Conceito subjetivo, porque integra estrutura administrativa. E o próprio IBAMA, que é uma autarquia federal? A autarquia federal é uma entidade pública federal, integra a estrutura da administração, conceito subjetivo. Nem que você queira, você não erra, não tem como. O que é administração pública no sentido amplo? Planejar e executar a política pública. No sentido amplo, a administração pública é planejamento e execução de política pública. E no sentido estrito, o que é administração pública? Só engloba a atividade de executar política pública, só engloba o que é execução de política pública. Eu entendi. Sentido amplo, planeja e executa a política pública. Estrito, só executa. Pergunta, e se a banca não especificar se ela quer o sentido amplo ou estrito? Adote conceito estrito. Ó. A verdadeira administração pública, raiz e não Nutella, é aquela que executa a política pública. Tanto que o nome do poder que normalmente administra é o poder executivo, o verdadeiro executor de políticas públicas. Yes! Legal. Vamos lá, gente. Só para fechar aqui, então, o nosso entróito, princípios constitucionais do direito administrativo. São mandamentos que se aplicam a toda a administração pública, sem exceção, e também se aplicam a alguns particulares que com ela se relacionarem. Legal? Podem ser o que Constitucionais explícitos, lá no artigo 37, cabeça, caput, da Constituição Federal, aquele macete mais antigo, mais vetusto que minha vovó que Deus a tenha, mas que até um certo ponto nos auxilia, a expressão limpe. E podem ser o quê? Constitucionais implícitos. É o que sobra. Se não for constitucional explícito, é o quê? Constitucional implícito. Vamos aqui relembrar os explícitos. L de legalidade. A administração pública tem a sua conduta pautada em lei. Só faz o que a lei manda. E do quê? Impessoalidade. Seja neutro. Primeiro viés. Proíbe que a administração pública trate iguais com desigualdade. Segundo viés. Proíbe a promoção pessoal do agente público às custas da administração. Boa. M do quê? Moralidade, aquele sentimento de não corrupção na gestão da coisa pública, pede publicidade, garante a transparência na administração e também em algumas situações é condição de eficácia do ato administrativo. E é, gente, eficiência, fácil, mais serviço público, menos tempo, mais qualidade menos custos. O que não for limpe é implícito, beleza? Só um toque importante, só para fechar, gente, eu prometo, depois faça um comparativo, vem aqui, meu filho, obrigado, depois faça um comparativo entre o artigo 37 caput e o artigo 2º da lei 9784 de 99, que lei que é essa aqui, ó, é a lei do PAF, é a lei que rege o processo administrativo federal, gente, hein? esta lei que rege o processo administrativo federal, a, a, a Bíblia, para você que presta o um concurso público federal, a lei do PAF, no seu artigo 2, ela também vai trazer o que Alguns princípios que regem lá a administração pública. Legal? A lei do PAF, Processo Administrativo Federal. Qual que é a problemática? Alguns princípios são o quê? Constitucionais e legais explícitos. Outros são constitucionais implícitos, e legais explícitos. Outros são implícitos na Constituição e na lei. E outros são o quê? Explícitos na Constituição e na lei são implícitos. Então faça lá um comparativo entre ambos os dispositivos e sanem eventuais dúvidas. Ok? Vamos para as, as questões que eu preparei com muito carinho, porque a aula aqui é uma aula de resolução de questões, né, professor? Para de enrolar... Que eu já tô por aqui com você, professor. Calma, calma, gente, calma lá. Temos ainda 20 aulas pela frente. <risos> vamos lá, vamos lá. Temos aqui que nos dar bem, né? Vamos lá, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Uh, cadê você daqui, ó? Primeira questão. Cadê a questão, meu pai amado? Tá aqui, vamos lá, gente, calma lá. Tá aqui, tá aqui, tá cara Fica rolando, né? Enquanto isso, enquanto eu vou, eu vou, vou, vou abrir a questãozinha aqui, ó. Você vai fazendo o seguinte, você vai desligando o seu telefone móvel, vai desligando o seu iPhone, seu Samsung, seu Motorola, enfim, não importa. Vai desligando porque, gente, impossível estudar para concurso público e, e ao mesmo tempo aí ficar teclando aí no seu WhatsApp. Ah, mas vou mandar um emoji pro meu crush. Então tudo bem, manda o um emoji, manda a carinha lá feliz do coração e já voltemos aqui para o nosso, para, o nosso, para, no, para os nossos estudos. Gente, telefone móvel é. Celular, para quem estuda para concurso público, é a caixa de Pandora, lembram? Mitologia grega, aquela caixinha que continha os males do mundo, é o seu telefone móvel para você, tá? Muito bem. Vamos lá, então, agora foi, linkei aqui, Pura Vida, foi, foi, foi. Vamos lá, direito administrativo, princípios da administração pública, professor Leonardo Torres, legal. E já agradecendo aqui o grande amigo, professor Renzetti, que me convidou aqui para esse, para esse projeto tão legal. Vamos lá, gente, ó. Então, a primeira questãozinha, analista judiciário, olha que legal. A respeito dos princípios básicos da administração pública, é correto afirmar? A. Ah, em razão do princípio da moralidade, o administrador público deve exercer as suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional. Espera um pouquinho. Se você pega as expressões presteza, uma pitada de perfeição... Você salpica, salpica com um pouquinho de rendimento funcional, legal. Aí você coloca lá numa panela com um pouco de, de, de chia e, e fatias de shiitake. Você chega ao princípio da eficiência. Eficiência é a soma de presteza, perfeição e rendimento funcional e não moralidade. Moralidade, gente, é o sentimento de não corrupção na gestão da coisa pública. Que é a eficiência? A, a é falsa. B de Brasil. Os princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público não estão expressamente previstos na CF. Yes, é a B que nos interessa. São princípios o quê? Constitucionais implícitos. São princípios constitucionais implícitos, implícitos. Só para relembrar, segurança jurídica busca uma estabilidade social. É, Evita-se o caos, né? ou pelo menos busca-se evitar o caos. É, quando a administração pública, por exemplo, muda de ideia ao interpretar uma lei, essa nova interpretação da lei por parte da administração pública, para que se evite o caos social, não pode retroagir. Nova interpretação da lei por parte da administração pública, efeitos para o futuro, efeitos ex-nuke, segurança jurídica. Legal. E supremacia do interesse público, que também é um princípio constitucional implícito, prevê que sempre que há um choque, entre o interesse privado, egoístico, e o interesse público, é o interesse público que preponderará. Interesse público primário ou secundário? Interesse público primário do povo. Queremos menos impostos. Interesse público secundário é o do Estado. Queremos mais impostos. É o interesse público primário do povo, tá, gente? E esse princípio da supremacia, ele vem sendo muito criticado na última década, por quê? Alguns sustentam que... O seu conceito é vago, é vago, abstrato. Já que é vago, um gestor público mal intencionado, ele poderia utilizá-lo como escudo para alcançar outros interesses que não. Lá um interesse público. Muito bem. Ah, C. Por que, que C é falso? A publicidade é elemento formativo do ato e serve para convalidar ato praticado com irregularidade quanto à origem. Errado por quê? A publicidade não é elemento que forma o ato, é um princípio constitucional explícito que rege o direito administrativo. E para que um ato seja corrigido com validado não basta a sua simples republicação. É fundamental um ato formal o corrigindo. D. Por força do princípio da publicidade, todo e qualquer ato, sem exceção, é, deve ser publicado em diário oficial. Olha a expressão taxativa, em Sem exceção. Errado por quê, gente? Para começar a brincadeira. Nem todo ato é público. Por exemplo, a segurança nacional pode ser praticado sob o manto do sigilo, nem todo ato público é publicado, o seu termo de posse, por exemplo, embora público não é publicado, e nem todo ato público e publicado será sempre publicado em diário oficial. Por exemplo, atos internos, circulares, dispensa-se a publicação em diário oficial. Beleza? Legal! E o princípio da segurança jurídica permite a aplicação retroativa de nova interpretação da lei, aliás, de norma administrativa. Para que, que ficasse correta aí, era só colocar aqui, ó. Não permite a aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa. Tá a questão errada. Vamos lá então, mais uma questãozinha. Essa questão aqui é bacana. Vamos lá. Dois. O serviço público não é passível. Cuidado em serviço público, uma das atividades típicas da administração pública. O serviço público não é passível de interrupção prestação perene, contínua ou suspensão, afetando o direito de seus usuários pela própria importância que ele se apresenta, devendo ser colocado à disposição do usuário com qualidade e regularidade, assim como eficiência e oportunidade. Trata-se do princípio fundamental dos serviços públicos, denominado a impessoalidade, não. Esse princípio, no viés do serviço público, determina que a administração pública ela não discrimine, por exemplo, os usuários na prestação. Beleza? Um, é, realiza uma prestação igualitária, uma prestação neutra, com a mesma qualidade em todas as regiões do Brasil. Princípio da mutabilidade, não é o caso aqui não. Esse princípio da mutabilidade do regime jurídico prevê que o usuário não tem direito adquirido as mesmas regras, é. A administração pública pode o quê? Mudar as regras de prestação de serviço público para adequá-las ao interesse público. Princípio da mutabilidade do regime jurídico, o usuário do serviço público não tem direito adquirido a regime jurídico as mesmas regras de prestação. Legal. Princípio da continuidade. Yes, esse princípio, ele proíbe que, em regra, a administração pública suspenda a execução de um serviço público. Só que tem exceções, tá? Por exemplo, ó, para reformas, reparos, a administração pública pode o quê? Suspender. Outra exceção, é inadimplência do usuário. Para que a administração preste, para quem pague, ela não pode arcar com a gratuidade. E também, quando servidores públicos civis exercem o direito à greve, lógico, eles são autorizados hoje pelo Supremo Tribunal Federal a exercer tal direito, nós não teremos lá uma regular prestação de serviço público, tá? Esse princípio ele sofreu mitigações com o passar do tempo. Princípio da igualdade, igualdade material, tá? A administração pública deve tratar os iguais com a igualdade e os desiguais com desigualdade na prestação de serviço público. Por exemplo, conferindo isenção ou uma tarifa social mais baixa, para hipossuficientes pessoas que não têm condições de arcar com a tarifa normal, tá? Igualdade material. E universalidade ou generalidade é fundamental que o serviço público chegue a todos, seja universal, tá? Mas aqui a C, princípio da mutabilidade do regime... Aliás, aqui a C, princípio da continuidade na prestação do serviço público. Legal. Próxima questão, vamos lá, mais uma. Quando se fala em vedação de imposição de obrigações, restrições e sanções... Em medida superior àquelas estritamente necessárias ao interesse público, está se referindo ao princípio da Camalá. Vedação de imposições, obrigações e restrições em medida superior àquelas estritamente necessárias ao interesse público. Equilíbrio, gestor público, atua com equilíbrio, fofo. É, infração leve, sanção... Correspondente leve, reincidência, ok, né, uma sanção um pouco mais pesada, infração grave, sanção grave. Princípio da, poxa, princípio da proporcionalidade, que é um princípio constitucional implícito, explícito na lei do PAF. Gestor público haja com equilíbrio, seja proporcional. E esse princípio, juntamente com o princípio da razoabilidade, atue com bom senso, são vetores da, sua, da atuação discricionária. Então, se perguntarem em prova assim, candidato, me diga uma coisa: quais são os vetores, os limitadores da discricionalidade administrativa? A lei e também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A atuação discricionária é. É aquela em que você, agente público, atua com uma certa margem de liberdade autorizado pela lei. Então, por exemplo, aplique uma multa de mil a dez mil reais. É uma atuação discricionária. E quem vetora, quem limita isso? A lei. E os princípios em questão. Atue com bom senso e com equilíbrio. Legal. Legalidade não é... Conduta da administração pautada em lei. Motivação é constitucional implícito. Justifique os seus atos. Moralidade, decência, honestidade na gestão da coisa pública. Constitucional explícito. E impessoalidade também é constitucional explícito. Vamos lá. Quarta questão. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração privada é lícito fazer o que a lei não proíbe, na administração pública é, só é permitido fazer o que a lei autoriza. O que a lei autoriza, o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. No trecho, o autor se refere ao princípio constitucional do direito administrativo da... Calma lá então. Ele Lopes Meirelles, o Saudoso, né, foi aqui o grande ícone do direito administrativo. Ele fala aqui: lei para administração pública, lei para administração pública deve fazer assim. É, lei para o particular pode fazer assim, sempre que possível, gente. Que é o caso aqui, tá? É tente formular uma resposta hipotética em sua mente para que você não seja contaminado pelas questões inverídicas princípio da legalidade. Poxa, é fácil. A administração tem a sua conduta pautada em lei, só faz o que a lei manda, o que a lei permite, o que a lei autoriza. Cada passo que você dá ou não dá na administração, você só dá ou não dá porque a lei autoriza isso. Bem diferente da legalidade para o particular. Artigo 5º, inciso 2 da Carta Magna. É muito mais suave. Particular, o que a lei não proíbe, a lei permite. Show de bola. Vamos lá então, mais uma questão. A, princípio, a propósito da atividade administrativa, considere, a administração pública tem natureza de munos público. O que é o munos público? Encargo público. É um encargo público para quem a é exerce, isto é, de encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens serviços e interesses da coletividade, correto. A administração pública é um dever de sempre buscar o bem comum, sempre buscar o interesse público. 2. No desempenho dos encargos administrativos, o agente do poder público tem liberdade de procurar qualquer objetivo ou de dar fim diverso do previsto em lei, Desde que atenda os interesses do governo. Errado. Errado por quê, gente? Você sabe que o que prevalece é o interesse público primário. É o interesse público do povo. E não o interesse público secundário do Estado. 3. Dentre os princípios básicos da administração pública, não se incluem o da publicidade e da eficiência. Mentira, por quê? São dois princípios clássicos, constitucionais explícitos. Tem resposta, já que somente a um é correta? Tem é a... opa, opa, opa, opa, a... Quacacá! vaias pra mim, né? Afoito que ele só não viu que tinham mais aqui mais duas alternativas, né? Vaias pra mim, uh, foi vaiado, tudo bem? Voltemos pra cá então. O princípio da legalidade significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito a mandamentos da lei e as... Exigências do bem comum. Correto, tá? Legal. Lei no sentido amplo, no sentido amplo, englobando aí Constituição Federal, leis propriamente ditas, atos com força de lei, dentre outras normas. 5. Uh, Enquanto no direito privado o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição. Um dever para o agente que o detém, traduzindo-se, portanto, num poder dever. Correto, gente. Legalidade para o particular, o que a lei não proíbe, a lei permite. Legalidade para a administração pública, só que está na lei, liberdade mínima. Agora sim, né? É a 1, a 4 e é a 5 que são corretas, as demais são, são falsas. Beleza? Muito bem. E, e peço desculpas aí pela minha afoiteza. Vamos lá, gente. Ó. Vamos aqui para mais uma questãozinha. A respeito dos princípios básicos da administração, é correto afirmar. A, ah, em razão do princípio da moralidade, o administrador público deve exercer. Essa aqui já foi, essa aqui já foi. Volta. Essa aqui, ó. Boa. Peço desculpas. Essa aqui é inédita. A administração pública se sujeita, ah, na execução de suas funções, expressamente. A administração pública se sujeita a princípios na execução de suas funções, Boa, expressamente consagrados pela Constituição Federal ou implícitos no ordenamento jurídico. Dessa realidade se pode depender que a violação aos princípios que regem a administração pública dá lugar à tutela judicial dos interesses em questão, desde que também tenha havido infração à legislação vigente. Errado por quê, gente? Em algumas situações o princípio é afrontado, mesmo que não haja uma afronta à lei propriamente dita. Questão incorreta. B. Os princípios expressos na CF são hierarquicamente superiores aos demais princípios. Eu paro por aqui porque Entre princípios não há hierarquia. Não importa se expressos ou implícitos na Constituição. Entre princípios não há hierarquia. Convivência harmônica. Vamos lá. Seis, aliás, C. a violação a algum dos princípios constitucionais permite a tutela judicial para que sejam conformados ou anulados os atos da administração. Correto, gente. Se você fere um princípio constitucional que rege o direito administrativo, você pode, lógico, buscar o poder judiciário para que ele é, repare ou evite essa lesão. Lembram? Nenhuma lesão, o ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário efetua-se um controle de legalidade da administração pública. Questão correta. D. Começou mal, D, hein? Ó, oh, somente. Os princípios expressos na CF possuem coercibilidade para conformar a administração pública o atendimento do seu conteúdo. Não, gente. Os implícitos e os explícitos, eles são coercitivos, eles obrigam seus destinatários e os princípios previstos na legislação infraconstitucional, por exemplo, a lei do PAF, são regras desprovidas de sanção pelo seu descumprimento, de modo que a sua violação não se consubstancia em ilegalidade. Poxa, óbvio que é errado, porque Se há um princípio previsto na lei, se você fere a, a lei, você pratica um ato ilegal, Referir um princípio que rege o direito administrativo positivado, escrito na lei ou até implícito, é um ato ilegal, ok? Questão errada realmente é a assim que nos interessa. Paro por aqui, beijo no coração, muita paz, até a próxima aula e força na piroca, hein? Insista, persista e nunca desista. Já deu certo. Até mais, valeu.